E aí galera, beleza? Dinata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, imagina, imagina GTA San Andreas com os gráficos atuais, 2020, só ligado que é um jogo de 2004, se eu não me engano é um jogo de 2004, olha quanto tempo que passou, se eu não me engano, posso estar falando errado, mas se eu não me engano é um jogo de 2004, confirma aqui nos comentários, Imagina ele com os gráficos é, atuais. Olha só que beldade, que coisa maravilhosa. Bom, pra falar a verdade, em 2019, eu joguei o GTA San Andreas no Playstation 4, mano. Eu joguei pra fazer a platina dele, e é um jogo fenomenal, espetacular. Não é à toa que... Ainda dá muito pano pra manga, mano. Tem muita gente que gosta de ver vídeos de GTA San Andreas. Inclusive, o, quem faz bastante vídeos é o, G, é o Giganton Games, né? Giganton? Giganton, né? E ele faz bastante vídeos de GTA San Andreas. E o feedback dos vídeos dele é, é, é até legal. É bem legal, na verdade. E os vídeos aqui também. Então, eu sempre tô trazendo porque vocês gostam. Inclusive, recentemente... Eu postei um vídeo aqui de GTA Sandras que eu gravei no Playstation 4, onde a gente seguiu a ambulância, a ambulância loucona. Vocês estão ligados que a ambulância do GTA Sandras, ela atropela o cara, né? Ela atropela o cara, para, revive ele, dá uma ré, atropela de novo e vai lá, revive novamente. Então, tipo, funciona o sistema de saúde do GTA, porque além de matar os caras, eles revivem... Só pra dizer que são bons <risos> Galera, esse é o GTA Sandras Olha só que maravilha Já imaginou? Acho que, mano Se houvesse, né Essa Essa restauração e tal De GTA Sandras Nos dias de hoje E implantasse um GTA Online Eu acho que muita gente ia jogar Muita gente ia jogar mesmo Porque, tipo, é o GTA V com mais duas cidades que é o Las, Las Venturas e San Fierro e tem um mapa menor né o Santos menor do que o mapa do GTA 5 mas é aquele lance mais antigo né acho que é da década, década de 90 se não me engano que se passa o GTA Sandras San o GTA 5 já se passa em 2013 né falando assim do na, na situação atual ali do mundo o GTA 5 ele se passa em 2013 apesar que foi lançado em 2013, Mas se passa mesmo ali na, na atualidade 2013. E o GTA San ele é mais ali na década década de 90, que era uma época que tinha muita gangue, né mano? Os Estados Unidos era dominado ali pelas gangues, alguns, alguns lugares. Então ia ter muito, ia ser legal tipo você fazer sua gangue, dominar outra gangue. Você acha? É, que, que. como seria? Então, esse GTA aí, ó, ele tá remasterizado. Cara, é um. é tipo assim, a gente mostra um vídeo desse. E. se você for ver. os gráficos lá do PlayStation 2. Mano, a diferença é bizarra. Ela tá. tá bem escuro, né? As texturas, né? Você pode ver que. Umas partes ali, ó. Eu acho que é mais burro de, de renderização mesmo. Olha o CJ de bike. Na cidade. E recentemente eu trouxe aqui no canal, galera. É, um vídeo... Porque eu sim tô trazendo, né? E tipo, quando eu vejo que a galera conseguiu aumentar a qualidade. Eu trago novamente. Se eu trouxe um de GTA V. Aí é só você ver. Um recente que até o. Eu... Antes de, um anterior desse E o GTA V com os gráficos maravilhosos Então eu pensei, vou, vou ver um de Sandra, San a galera curte E... Pra ver os gráficos do, do GTA Sandra, San Como é que a galera deixou Eu disse, a, a textura tá um pouco escura Eu achei ela um pouco escura É... Mas tá, tá legal, algumas áreas do jogo Tá bem da hora, ó Tá bem escura as texturas, ó Nossa, você tá com umas árvores aí, ó No... no... Ah. Em, na Grove Street Galera, lembrando que eu tô fazendo lives Lá no Facebook, beleza? É muito importante Você que curte meu trabalho E quiser ver é, lives lá no Facebook É... Você seguir a página que tá aqui na descrição é Só você clicar aí que você vai ser direcionado a, a, ao Facebook Aí você clica lá E curte, certo? E... Inclusive eu comecei a fazer lives um co-op com o Cross, mano A gente tá jogando Fire Cry A gente vai jogar mais outros jogos E lógico que eu vou fazer lives de GTA V Como eu tenho feito e já fiz algumas Beleza? Ó, essa parte aí ela mais... A Grove Street tá toda... Toda... Ó... Cheia de flor ali, velho Tá daorinha até, velho eu quero que eles... Eu gosto quando eles os carros, mano. Ó, isso é um carro do jogo. Mas às vezes o cara instala uns carros do... Uns carros... É, reais. São bem legais também. Pra falar a verdade. Isso aí, tipo, tá os gráficos do... Infamous. Do Playstation 3, mano. O Influence é meio escuro assim Bem diferente né véio? Olha o carro da polícia É bem diferente É a sombra né Que ficou pura, né A sombra ficou bem, bem escura nossa, olha essa área, cara. Que louco, velho. Essa área eu gostei. Essa área tá mais da hora. Essa área tá muito mais da hora, cara. A água, mano, tá... A água tá bem bonita, né? Ó o Mercedão. A água tá bem da hora. Sunrise. Vamos ver se ele vai para outro lugar. Ah, os carros. Tá bonitinho o jogo. Leva lá pro centro. Ó. Esse carro aí não é um carro do jogo, não, não. É um carro instalado, hein? Ó, a área. Eu até tinha falado na live, né? Eu, eu fiz uma live que eu tive que, Eu instalei um monte de carro do Veloz Furioso. Aí, com o passar do tempo, o jogo foi pesando, foi pesando, aí ele começou a não renderizar mais, cara. Aí eu falei pra galera que. Tava parecendo. a Sandras, né? Que ele, você vai avançando. Né? Playstation 2 e o jogo era muito avançado pro Playstation 2. E aí, você ia avançando, avançando, avançando. Olha a caminhonete, tá linda, mano. E aí, ele vai renderizando. Ele tava acontecendo isso no GTA V, mano. Tava muito pesado o meu jogo. Olha é o um Chevrolet, ó. Daí é a área do, do, do mato, né? Aquela área do. Eu acho que ele tá indo para São Francisco. Olha, olha, velho. Que louco. Pô. Las Venturas, galera. Las Venturas. Olha que louco. A única coisa que eu acho que ele deveria ter mexido um pouquinho é nessa... Na sombra, velho. A sombra ficou bem... Ficou bem escura mesmo. A sombra ficou bem escura. Mas de resto tá top, mano. A diferença é mano mínima. Pra quem... Jogou tá, jogo recentemente. Eu, eu joguei recentemente. Até fiz vídeo, né? Recentemente. Então. A diferença é brutal. Mas é isso aí, galera. Ó, seguinte. Quer acompanhar minhas lives? Vai aí na descrição. Segue a página do Dinata. Hoje eu acho que vai ter live. No dia que tá saindo esse vídeo. Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, se não gostei. Compartilha. Se tá aqui pela primeira vez, se inscreve no canal Até a próxima A moto aqui, tá bonita, hein, mano Fui Gostei da moto